Olá pessoal. Primeiramente espero e desejo que todos estejam bem e em segurança. Meu nome é Ivanise Ruiz, curso de direito aqui na Universidade Federal do Paraná. Sou natural do Estado do Amazonas, pertencente ao povo caixana Cuntiuna, numa comunidade chamada São Francisco de São Francisco de Tornantis, no Amazonas. Sabendo que que da da inúmeros fake news que vem se espalhando por todos os meios de comunicação, eu vim até aqui para falar com vocês, parentes. Falar das, da segurança da vacina, a importância de tomar a vacina. Parentes que ainda tem alguma dúvida sobre a vacina, falo-lhe. Não precisa ter medo. A vacina ela é segura. A vacina foi fruto de pesquisas pesquisa do nosso pesquisa do Brasil e fora do país essas fake news que estão se espalhando são mentiras eu estou no momento aguardando aguardando ser chamada para tomar a vacina a minha a matriarca da minha comunidade assim como o meu cacique eles já tomaram então para aqueles que ainda têm alguma dúvida não tenho é segura tomem Aque, aqueles que ainda ainda assim assim, acham que não não já estão seguros porque já ou já pegaram o covid, ou porque não não pegaram, graças a graças a Deus não pegaram o covid, tomem. Lembre-se das nossas lideranças que não tiveram não tiveram a oportunidade de tomar e acabaram falecendo, morreram na esperança, na esperança da que chegasse a vacina e eles acabaram falecendo antes da vacina. Então para que nós continuamos a nossa caminhada, a nossa, a nossa jornada, a nossa, a nosso futuro, o nosso futuro do nosso povo, para que assim as crianças, nossas crianças que nos veem como um exemplo, que nos veem como, que são nosso nosso futuro, que elas também, que elas também possam, possam continuar tendo contato com a liderança que aqui estão que são vocês. Então peço para vocês tomarem a vacina, que sim. Ela é segura. Ela é segura, a minha família, a minha mãe, a minha avó, meu cacique, já tomaram. E eu estou aguardando a, a vacina, a ser chamada para tomar a vacina. Fiquem todos, todos bem. e Inamareche e Narimu. Muito obrigada.